Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Maldade Total, hoje é dia de free Lessons. Nessa aula vou lhe passar a escala Frígio Dominante. O Frígio Dominante é encontrado no quinto grau do campo harmônico menor harmônico. Os intervalos do Frígio Dominante são os seguintes. Tônica, segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. A tríade sugerida para esse modo seria a própria tríade do eixo. No caso, mi maior, tônica, terça maior, quinta justa. Certo? Agora, se falando ainda de tríades diminutas, no caso, começando aqui em sol sustenido. Pegando aqui, a partir da terça maior do modo, e como a trilha diminuta, existe uma simetria, você pode repeti-la a cada um tom Beleza? Caso você queira, também você pode fazer uma digitação mais aberta. Beleza, meus queridos? A sonoridade dessa intenção é bem interessante. Caso você queira o backtrack e também todas essas ideias que eu acabei de mostrar no PDF, é só você seguir o meu grupo no Telegram. Beleza? O link deste grupo está na descrição do vídeo. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Andalboros Techniques.